aplicativo. Depois de baixar, é simples. O link do aplicativo está na descrição do vídeo. Então, use o link, baixe ele. Depois de baixar, leve o seu arquivo zipado, extraia ele. Então, vou extrair aqui. Depois de extrair Depois de abrir o meu minha pasta, vou instalar o aplicativo, um, dois em, a instalação é padrão, assim para todos os aplicativos. esperar mais um segundo e o aplicativo já instalou. aqui está ele, pode fechar essa janela e abrir na janela para registrar, é, para ativar o seu aplicativo. aparecer, mas você não precisa poder fechar ele, vou fechar de novo. E pode vir na barra de tarefas, está aqui, então clica nele com o botão direto, pode clicar no Exit, vem aqui para ver se ele está aberto ou não, para ver se talvez está aberto em, em modo suspenso, vem clicar aqui, Opa. e vem no Task Manager. Então, meu aplicativo não está aqui pronto depois de instalar abro a pasta vem na ativação e faz cópia desses dois aplicativos aqui Aqui vou colar aqueles dois aplicativos que eu copiei. Então vou clicar o depress. Mata a machine. Continua. Depois pode fechar. Volta de novo aqui e pode correr o programa de Freebox. E ok e ok pronto assim já ativamos o aplicativo pode fechar e abrir ele eu vou abrir dois cliques nele desmarca f para não aparecer sempre pronto meu aplicativo está aqui para ver se está já está registrado ou não eu posso ver Registration depois vem clique no IDM Registrate, Então vai aparecer essa informação: This product is licensed. Já está ativo. Então você pode agora usar o seu aplicativo. Depois de adicionarmos uh, o IDM e depois de termos instalado vamos testar se ele está funcionando corretamente para isso eu vou usar dois aplicativos, tenho o Chrome, também tenho o Firefox, vou usar os dois vou abrir primeiro o Chrome e vou entrar no YouTube vamos ver então vou playar a música do justin baby. Então... E observe que a janela de download veio para mim, então, depois, deixei eu fazer o refresh para aparecer de novo, ele foi embora. Ok, está aqui, apareceu de novo, então ele ele te mostra todas as qualidades do vídeo e você pode baixar toda a qualidade qualidade padrão do youtube é 720p hd se você quer baixar o outro bem se isso não apareceu no seu computador se não veio então abra uma nova janela e escreve assim Chrome. Chrome web store. Este é o Chrome web store. Chrome web store. Depois de entrar aqui, aqui podes escrever e DM aliás IDM e pesquisa, então a extensão ah, tem muitas opções aqui Até poderíamos dizer, usar essa aqui. No Chrome não apareceu. Ou no, no Google Chrome não apareceu. Então você terá que usar a pequena barra que aparece aqui. Que mostra o erro. Então no Firefox é que aparece tudo. Deixa eu abrir o Firefox. Aqui no Firefox vou... É de vir aqui. E Extra. Nas extras aqui vou escrever IDM, enter, então, para você que, que quer usar mais extensões no futuro é melhor usar o Firefox porque ele te permite adicionar essas extensões, então eu tenho essa aqui, internet download, todo, mas vou adicionar essa aqui. A primeira extensão, clico adicionar no Firefox. Bem... Para o Chrome, parece que é este aqui. Vou tentar adicionar para ver se ele... Ah, não. Acho que melhor não. Vou usar o Firefox. Bom, apareceu aqui, adiciono. E diz OK. Bom, depois de adicionar ele apareceu Vem um ícone mostrando que já temos a extensão aqui Se eu clicar aqui e escrever YouTube Vamos ver no YouTube se isso vai funcionar hum. Vou playar a música de quem? bem eu tenho uma outra extensão aqui que é de serve from essa aqui não está a trabalhar para mim mas ao mesmo tempo também tenho a extensão do idm aquela extensão que eu adicionei está aqui se eu clico aqui tenho todas as qualidades do vídeo e eu posso baixar qualquer qualidade que eu quero então eu vou clicar vou escolher essa que é da alta qualidade 720p HD Vou clicar nele e C, download Vou esperar um segundo E ele está baixando tão rápido Muito rápido mesmo Bom, então pessoal já viram que está baixando poderia vir também aqui e experimentar com o cromo pode vir aqui baixa essa qualidade e enter espera só ele vai começar e ele também está abaixado significa que o nosso aplicativo está foi bem instalado então valeu pessoal deixa o seu like comentário aí ajuda muito ok